Cenouras, para muitos, um vegetal não muito saboroso. Para outros, delicioso. Mas o fato é que, as cenouras são mais do que apenas um vegetal saboroso. Isso pode ser usado para tratar a ejaculação precoce e ajudará você a demorar mais na hora de transar. As cenouras têm uma qualidade que melhora o libido, o que pode ajudar bastante a controlar sua ejaculação precoce. Preste atenção nessa dica. Para melhores resultados. Coma regularmente cenouras cozidas com ovo e mel. Assim potencializará os resultados. Repito, coma cenouras com ovo e mel. Mas precisa saber também que, as dicas de alimentação ajudarão você gradativamente. Um processo lento, mas eficaz. Agora se você quer algo com resultados rápidos, tipo 14 dias já com resultados grandiosos e visíveis, sugiro fortemente que acesse o meu guia para finalizar de vez a ejaculação precoce. Acesse o link e veja o vídeo explicativo logo abaixo. Então, soldados do Tigrão, era isso, esse é meu recado de hoje. Sei que essa é uma dor muito grande e estou aqui para ajudar vocês. A dicas grátis são uma solução mais demorada, mas tornará você melhores na cama. Já passei por isso de gozar em menos de um minuto, e doem demais. Por isso pegadores soldados do Tigrão, contem sempre comigo. Abraço, até o outro vídeo. There's not a single day that passes without you on my mind Not even one minute can end up before you come around